Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E vamos abrir mais duas fitinhas em japonês que o André Serra me enviou. O André lá da Ômega Videolocadora, que ainda tá ativa, e é um guerreiro no mercado de vídeo. Ele acha essas fitas aqui maravilhosas, ele já vende direto para mim. Porque fitas japonesas são do Japão e eu quero na minha coleção. Porque esses itens, pessoal, são muito difíceis de se achar. Inclusive, fitas de outros países são sempre bem-vindas. Por mais que eu tenha o filme em Blu-ray ou DVD, tanto faz. Eu gosto de ter esse, essa comparação, porque eu tô vendo assim que essas fitas japonesas têm capas ainda totalmente diferentes das fitas americanas. São mais, uh, Os desenhos são totalmente diferentes na grande maioria dos casos, lógico. E eu vou deixar aqui em cima no card o link do vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz com, essas, com esse lote de fitas uh, japonesas que eu comprei lá do André Serra. O próximo filme, pessoal, deixa eu tentar identificar aqui, eu acho que é o Vampiros de John Carpenter. Porque aqui é Vampiros de John Carpenter. Olha só essa arte que é totalmente diferente do cartaz, do VHS, do DVD, seja qual for a mídia, totalmente diferente do brasileiro e do americano. Olha só essa capa aqui, acho que a única coisa que lembra mais essa parte aqui de baixo e claro, os atores aqui na parte de trás, olha só que legal, tudo em japonês pessoal, olha só a quantia de cor que eles colocaram aqui para digo vulgar o filme aqui tem que ser na vertical né acho que não dá horizontal não entendo muito de japonês não sei qual é o sentido de leitura mas acho que é de cima para baixo não sei coloca aqui embaixo nos comentários quem fala japonês que tá escrito aqui pessoal depois eu vou passar um tradutor assim, mais para curiosidade olha só novamente aquele padrão de fitas do Japão ter essa cor diferenciada no flat e aqui vieram alguns adesivos né vou manter todos inclusive da época de lançamento aqui em VHS de O Especialista olha só que material curioso aqui para coleção o estojinho vem nesse padrão aqui branco muito legal eu já testei essas fitas funcionam normalmente em vídeo cassete brasileiro nacional todo colorido do direitinho e olha só, experiência 2, como vê essa capa, olha só que curiosa, bem diferente Inclusive não, a, ver a versão em inglês também é assim, só muda um pouco a disposição das coisas Mas olha só que legal essa foto bem vermelha que eles escolheram da capa aqui Da nossa querida Natasha Henstridge Henstridge? Henstridge, alguma coisa assim aqui a parte de trás novamente a foto dela totalmente diferente aqui foi lançada pela Warner Home Video aqui foi lançado por lá pela MGM mas é bem diferente a caixa branca e aqui as descrições aqui embaixo muito legal MGM olha só novamente o flatzinho deles de outra cor muito legal todos os selinhos né MGM United Artists, tudo direitinho, na fita japonesa de Experiência 2, em inglês, Species, Part 2! Hey, can you please give me some details? Big altering. The accused please, guilty. What the hell I do! Oh no! No, you can't! Why don't you just let her go and stay with me? You already measured my coffee. I said you are in contempt! Stuff. They want Spencer. Oh, that's your character. They're real streets, real rooms. And Spencer, this time, remember to flush. Out. Interactive theater experience, the theater of life. What are you, CIA, Mafia? Both. Oh, we got a one on here now. <laughs> oh man, the hero, go chase! don't. You did not tell me about American legend! He jumped us! He's not human! Neither. Oh, I want to do this. That's gonna cost him. Very anxious to question your brother in connection with a murder. Let's have a scene with the bobbies. <laughs> Hell, it won't you did not meet my wife by chance this man is a career criminal it's called a con and my wife is a grand prize david could say anything he wants he could say that i hired him to kill you i don't believe you Hello. I'll tell you when it's over. <laughs> yeah. oh yeah now yeah, we're smart smart. Now we're smart yeah about two days ago we felt do it pessoal, não foram muitas fitas, foram só duas, mas tudo que eu vou recebendo eu vou mostrando e compartilhando aqui com vocês. E o que vocês acharam até agora dessas minhas fitas japonesas, diretamente do Japão, na verdade do André Serra, lá de Minas Gerais? Coloque aqui embaixo nos comentários e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição.